Nessa manhã eu quero, eu acho que pegar aí a toada da coisa, né? Acho que a gente está numa linha, numa né? vibe desde ontem. E eu já vinha algo no meu coração, eu acho que só veio confirmar tudo aquilo que o pastor Danilo, o pastor Cláudio ontem veio falar, a respeito de voltar à origem. Hoje a pastora Rosselli falando muito sobre isso, né? Voltar à essência, voltar a todas essas coisas. Eu Acho que o que Deus, de uma maneira especial nessa casa de Zadok, está tentando nos levar a entender é que pode ser que, no meio do caminho, a gente é, acostume com algo, a coisa passa a entrar num lugar comum. E eu quero deixar bem claro aqui, sabe, eu não quero passar pano quente na coisa, mas eu entendo que isso não é maldade. Nós não somos maldosos, nosso coração é ruim, senão nós seríamos crentes eu creio que você acaba sendo esse esse mau hábito de se acostumando com a coisa, né? A coisa vai indo, vai dando certo e você vai entrando nesse lugar comum, entende? Isso acaba deixando a gente às vezes desencorajado, outras vezes relaxado. Contava eu até para o pastor Danilo ontem de uma experiência preciosa que eu creio que contribui para aquilo que o pastor Danilo pregou ontem a respeito de estar atento, né? Não relaxar. Se manter atento para aquilo que Deus está fazendo. É, estamos numa guerra, temos um inimigo. É né? muito fácil isso. Me lembro quando fazia é, um seminário e um dos professores era, é, hoje na Glória, pastor Tomás Dalson. E o pastor Tomás Dalson ele, ele foi capelão, ele é um americano, e foi capelão na guerra do Vietnã. E ele conta na, numa das aulas, falando um pouco a respeito dessa questão de manter atento o fato de estarmos em guerra, ele conta que, eles, ele, ele, na expedição que ele estava ali no Vietnã, ele desceu e, por um longo tempo, alguns dias, eles caminharam pelas selvas vietnamitas, não encontraram o um único vietnamita, não viram o um único tiro. E eles foram que era expectativa de guerra, né? Soldado americano, sangue nos olhos, né? Vamos lá, pá, pá, aquela história toda... E passa alguns dias e nada, e não tem, e não tem nada, e não tem vetinamita, e não tem guerra, e não tem tiro. E chegou um ponto que eles estavam andando mais já, capacete na mão, arma jogada do lado, e de repente... <risos> pois é, foi esse exatamente o efeito que aconteceu com ele. Pum! E um projétil passou tão próximo dele que compreendeu a audição do, do ouvido esquerdo dele, de tão próximo que passou do seu rosto. E quando ele olhou atrás, o rosto do seu amigo tinha sido totalmente destruído por aquele projeto. E aquela hora Deus falou com ele, nós estamos em guerra. Às vezes nós entramos nesse lugar aonde nós é, nos aquietamos e, e entramos nessa segurança que Deus nos dá. Né? e é bom sentir essa segurança, né? Como disse o pastor Danilo, não vão ficar catando diabo em tudo que é lugar, arrumando encrenca para sofrer, mas eu creio que o que Deus está fazendo nessa casa de Zadok, de uma maneira especial, assim entendo eu, é tentando nos advertir que é, é, a vida cristã é, ela, ela, tem, ela tem essa questão da proteção de Deus, mas tem essa questão também de nós nos cuidarmos para não perdermos, né? para não perdermos e entrar nesse lugar de costume. Não sei a experiência de cada um, mas é, é, eu, eu, eu estive durante um tempo numa igreja que cresceu bastante e ela entrou no, num crescimento, num dinamismo muito grande. Eu me lembro que durante o tempo de crescimento aquele entusiasmo, sabe? Só que ao longo do tempo parece que aquilo entrou num lugar comum, aquele avivamento, aquele crescimento, aquele entusiasmo já não era tão importante para os de dentro como era de fora. A gente ficava assustado quando alguém de fora dizia, ó, meu Deus, que igreja, ó, oh. e a gente ali naquele todo dia, né? Entra nesse lugar comum, e sabe, queridos, é isso que eu creio que Deus está tentando nos falar hoje, cuidado com esse lugar comum, porque aquilo que Deus faz nunca é comum. Aquilo que Deus faz em nós e através de nós nunca é comum, a salvação não é comum, sabe? a pregação não é comum, a adoração não é comum. Se nós entrarmos nesse lugar comum, esse lugar pode nos destruir. Eu creio que é isso que Deus está nos falando esses dias todos aqui. E às vezes, muitas vezes, por causa desse comodismo ou por qualquer outra razão, nós perdemos aquilo que Deus está para fazer no nosso meio, perdemos o ânimo, perdemos o brilho. E quando você perde o ânimo, o brilho, você começa a ver o que você não enxergava quando estava apaixonado. Quando você estava apaixonado, sabe, você enxergava as coisas boas, a paixão começa a perder, você começa a enxergar as coisas ruins. É assim no relacionamento, sabe? Quando você está apaixonado, as coisas boas, elas sobressaem mais na vida de quem você está apaixonado, por aquilo que você está apaixonado. Mas quando você entra nesse lugar comum, seja no evangelho, seja no chamado, seja no casamento, seja no vivamento, quando você entra nesse lugar comum, a tendência, em vez de você se entusiasmar com as coisas boas, você começa a achar problemas, você começa a achar defeito, agora o casamento já não é mais da mesma coisa, agora aquela pessoa que você tanto elogiava já tem tanto defeito, e a mesma pessoa, e os defeitos eram o mesmo, só que agora você entrou nesse lugar comum. E esse lugar comum pode se afastar do propósito. Deus tem nos dado um projeto muito precioso, que é um projeto chamado Remi, que é um projeto que visa realmente restaurar algumas coisas, entre elas o relacionamento. Relacionamento para com Deus, relacionamento para com o próximo, relacionamentos. Sabe que Deus tem trazido a respeito disso. E ao longo da nossa jornada no cristianismo, Deus tem nos mostrado que, infelizmente, isso tem sido algo que tem... É, desanimado muita gente as pessoas entram nesse campo esse campo do já ganhei sabe é, parece o River Plate com o Flamengo né 44 aí já ganhei e perdeu né na verdade não existe já ganhei você já ganhei vai ser quando você chegar lá em cima aí você ganhou até lá mas é um eterno momento onde nós vamos estar lutando para manter isso só que, ao longo dessa jornada, a gente tem visto muita gente se perder. A gente tem visto muita gente se desanimar. A gente tem visto muita gente, se não jogou a toalha, com uma vontade incrível de jogar. sabe? A gente olha para a gente com franqueza, com sinceridade. Talvez uma das marcas da casa dos adoc seja que a gente fala coisas fortes, que às vezes até a gente fica complicado querendo não falar daquele jeito procurando a melhor palavra para colocar aquilo. Mas, sabe, é, é, tem muita gente hoje que já jogou a toalha, mas tem muita mais gente que não teve coragem de jogar, sabe? Mas está louco para poder receber um toque de Deus para não ter que desistir. Eu tenho algo para dizer para você, sabe? Deus é um Deus que não desistiu de você e Ele não quer que você desista dEle. Deus é um Deus que não desistiu do teu chamado, continua acreditando nele. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para você, queridos, sabe, existe um lugar onde você entra de novo nesse mesmo ânimo, existe uma maneira onde esse lugar que às vezes a gente vai entrando nele, de desânimo por causa de coisas, pessoas, de estruturas, esse lugar, sabe, ele precisa ser tocado pela força do Espírito. Ele precisa ser tocado por um poder. Ele precisa ser tocado novamente por aquela paixão. A minha, a minha, a minha, a minha oração na manhã de hoje é que o Senhor me habilite em palavras para poder colocar no nosso coração, sabe? Acreditar de novo, vencer de novo, acordar de novo, sabe? Entender que existe possibilidade de você se apaixonar como você começou, sabe? O tema da minha mensagem nesta manhã é Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus... Que ajuda você a recomeçar. Deus é um Deus que ele, ele, ele sabe, ele sabe da luta humana, ele sabe da inconstância humana, ele sabe dos desafios que é se manter animado. Ele sabe que qual é o desafio, e exatamente porque ele nos criou, ele sabe, ele também sabe como reanimar a gente. Ele sabe quando o nosso coração já está comprometido, ele sabe quando o nosso coração está se comprometendo com o desânimo. Ele sabe quando nós já estamos olhando para a nossa vida e para o nosso ministério e, e, e algumas dúvidas começam a surgir, e algumas questões começam a nortear a nossa vida, e alguns pensamentos a gente tenta botar de fora, mas ele nos persegue, não dá mais, por que tantos anos? Por que me deixam? Será que o problema sou eu? Será que o meu chamado está comprometido? Será que eu me enganei? Eu quero dizer para você, você não se enganou, Deus não se enganou, o teu chamado continua valendo, o mesmo Deus que te chamou, é o Deus que vai fazer você se apaixonar de novo. É o Deus do recomeço. É o Deus que crê em você mais do que você. E mais, é um Deus que vai trazer situações... E talvez, quem sabe, seja hoje esse lugar, a situação que Deus trouxe para colocar no teu coração e incendiá-lo de novo. Incendiá-lo de novo e crer de novo. Por favor, queridos, por favor, eu não estou dizendo que você está desviado, eu não estou dizendo que você, sabe, é, é, está perdido, eu só estou dizendo que tem uma hora, sabe, que a impressão que eu tenho é que o vento tinha soprar na nossa churrasqueira para a brasa, se de novo, é só isso. Sabe, tem uma hora que parece que que, tem que bater um vento, a brasinha está começando a apagar. A gente não vai desistir. Nós somos brasileiros, a gente não vai desistir. Né? Mas a gente precisa mais do que isso. sabe? Parar com essa luta de tentar se manter. Porque Deus é um Deus que, de aceleração. Há algumas histórias da Bíblia que me, que me inspiram para isso. Eu quero ler hoje e começar por essa história e... E, e, e caminhar por isso aqui, a história de Noemi, de, ali escrita em Ruth, começando no capítulo 1, é uma dessas histórias que tem alguns princípios preciosos sobre a arte de recomeçar, sabe, algumas orientações que Deus nos dá para que a gente possa é, é, novamente entender o chamado Ruth, capítulo 1. A partir do verso 1, um, diz assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, a sua mulher e seus dois filhos. Era o nome do homem, Elimeleque, e da sua mulher, Noemi, e dos dois filhos, Malon e é frateu de Belém, de Judá. Chegaram aos campos de Moab e ficaram ali, Morreu Meleque, marido de noemi e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa e de outra Ruth. Ficaram ali quase dez anos. E morreram ambos, Malon e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e maridos. Então se levantou ela com as noras, voltou do campo de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Senhor, obrigado por esta palavra. Fala conosco, abramos nosso coração para te ouvir. Muito obrigado a Deus, porque eu sou um Deus que não desiste de nós. Ainda que tentamos, por um momento, questionar, o Senhor tem convicção, porque o Senhor chamou e o Senhor sustenta. Em nome de Jesus, levanta sua mão e diga assim: O meu coração é uma terra fértil, e eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao entrar no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um coração fértil, preparado para receber a palavra do Senhor como uma semente, e ela vai produzir, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu vou pular toda a questão de introdução da mensagem, e eu quero entrar direto em alguns aspectos. Ele me aleca, Noemi seus docílios filhos moravam em Belém, Belém, chama-se Casa do Pão, e a Bíblia diz que um dia faltou o pão na Casa do Pão, e eles deixaram a Casa do Pão. Queridos, se você olhar, esse, esse contexto é muito mais atual do que você pode imaginar, Quantas pessoas têm deixado a casa do pão porque não tem sentido alimentado na casa do pão? <risos> Quantas pessoas têm deixado igrejas com o seguinte discurso? Não estou comendo mais. Eu não estou comendo mais aqui nessa igreja. Eu não estou mais sendo alimentado. Essa comida não está me alimentando mais. Eu preciso, eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar. E agora eu preciso de coisas novas. E eu preciso de coisas novas. Toda vez que penso sobre isso, lembro de uma experiência de um livro do John Bevere chamado debaixo das suas asas, ele começa o seu livro contando sobre isso e ele fala sobre a sua experiência onde ele era líder de pastor de jovem de uma igreja muito grande e ao longo da sua jornada ele relata isso nesse livro debaixo das suas asas, excelente livro para quem gosta de trabalhar a questão de autoridade espiritual e ele conta que ele estava ali e de repente ele começou a perceber que o pastor que pregava já não entusiasmava tanto ele aquelas mensagens que outrora haviam incendiado ele ao ponto de levá-lo ao ministério, ao ponto de desafiá-lo a trabalhar com o seu pastor, aquelas mensagens do mesmo pastor, já não tinha certeza de mais dele. E ele começou a perceber que, de alguma forma, ele não estava se sentindo alimentado. E Ele começava isso com ele mesmo, com Deus, até que um dia, num jantar na casa dele, um outro pastor do ministério foi jantar. E, de repente, eles começaram a conversar e disseram assim, olha, você percebeu que a gente não está mais se sentindo alimentado? Essa mensagem já não está mais falando com a gente. E eles começaram a discutir, começaram a coisa a tomar um rumo complicado. E eles estavam dizendo assim, o que está vendo com o nosso pastor? O <risos> que está vendo com a nossa igreja? Nosso pastor está sem função. A nossa igreja está sem função, não é mais a mesma função. Até que a Lisa, esposa do John, Pegou o texto de Isaías, capítulo 1, e leu para eles e calou todo mundo, a Bíblia diz, se si quiseres. Fala comigo, se si quiseres. Não, não, de novo, se si quiseres. De novo, se si quiseres. Mais uma vez, se si quiseres. E me ouvirdes. De novo, se si quiseres. E me ouvirdes. Comereis o melhor da terra. Ele deve ser o problema de vocês, é que vocês decidiram não se alimentar do mesmo público que alimentou vocês na vida inteira. O problema não está na mensagem, o problema está no receptor. <risos> Quando você fecha o teu coração, nada mais presta para você. Tem muita gente mudando de igreja, com discurso não tô sendo alimentado. E quase sempre é porque ouviu um pastor da moda falando algo da moda. E agora a moda dita o teu alimento. O John conta nessa experiência que, que aquilo mexeu tanto no coração dele. Estou falando sobre um dos maiores escritores a quem eu respeito. E ele conta que ele entra no quarto dele, ele diz, "Senhor, me perdoe. Na verdade, alguma coisa entrou no meu coração. Algum, algum veneno entrou no meu coração em relação a isso. E eu decido, eu decido, eu quero... Eu quero, eu quero me alimentar da mensagem da minha igreja, eu quero me alimentar. Eu quero, meu tempo ali não acabou, eu quero. Eu serei alimentado. A Bíblia diz que no domingo seguinte, nos domingos que se sucederam, o pastor era o mesmo, a mensagem era a mesma. Só que agora ele tinha se decidido se alimentar. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Ouça que ele deu uma decisão, é uma decisão. A palavra de Deus jamais vai voltar vazia. Jamais vai voltar vazia. Sabe, deixa eu colocar para você, os grandes ensinamentos não vêm de grandes revelações. As grandes transformações não vêm de grandes revelações, vêm de grandes experiências com palavras simples. Ouça, as grandes revelações que mudam pessoas não são revelações extraordinariamente diferentes, mas, na verdade, é uma decisão de quem ouve de permitir que a palavra torne alimento na sua vida, porque a palavra é a verdade, independente do que você pensa, a palavra é a verdade, independente do que você sente, a palavra é a palavra, e a palavra não vai mudar, porque você decidiu que aquilo ali não te alimenta mais, a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Pastor, mas, sabe, mas, mas e o pregador? Querido pregador, é problema de Deus, é problema dele com Deus, a palavra de Deus, na boca de quem for, Sabe, sendo verdadeiramente exposta, ela tem que te alimentar. Ela tem que te alimentar. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu, eu, eu tive oportunidade de ouvir alguns avivalistas. E eu fui a alguns lugares de avivamento. Eu fui a Toronto três vezes, eu fui à Argentina algumas vezes, oito, nove vezes, eu fui a Rua eu... Eu fui a alguns lugares de avanamento. Sabe o que eu descobri? Analisando a palavra com o pregador, que não tinha nenhuma revelação nova. <risos> Ninguém estava falando algo diferente que nunca foi pregado. O que estava se fazendo ali nada mais era do que um ambiente onde os corações estavam abertos para as palavras que eram pregadas. Conta-se uma experiência, conta-se um fato. Eu creio que é uma ilustração e não uma verdade. De que uma vez chamaram várias pessoas para poder é, lerem o Salmo 23, declamarem o Salmo 23. E colocaram ali várias pessoas, declamadoras profissionais, artistas. E cada um foi expondo o Salmo 23 da maneira mais convincente, Encenando, dando ênfase em cada frase, e houve muitas coisas sendo apresentadas no mesmo salmo. Até conta-se que um senhor de idade, um pastor, um ancião, ele pega o salmo 23 e começa a lê-lo, e quando termina todo mundo está chorando, e alguém pergunta qual a diferença. Ele falou: sabe qual é a diferença? É porque vocês conhecem o Salmo 23, eu conheço o Senhor do Salmo 23. Sabe, O problema é que não é você conhecer a Bíblia, é você conhecer o Senhor que está por trás da Bíblia. Quando você conhece o Senhor que está por trás da Bíblia, a Bíblia se torna o seu alimento, independente de quem declama, independente de quem lê, independente de quem recita. O problema todo é que muitas vezes nós deixamos a casa do pão. Porque nós nos sentimos não alimentados na casa do pão. Erro número um. Pem. A Bíblia diz que ele sai da casa do pão, porque faltou pão na casa do pão. Em outras palavras, dizem assim: o Deus que provê essa casa não provê mais, então deixa eu vazar. Hashtag batiu. Aí pega os seus filhos e andam. A Bíblia diz que eles saíram a peregrinar. A palavra peregrinação significa caminhar sem, sem, sem ficar muito tempo num lugar. Para um pouquinho aqui, para um pouquinho ali, sabe? E é isso que em vez deles fazerem isso, eles vieram e eles em vez de continuar gridando, pararam. Erro número dois, pen. Pararam no lugar errado. Pararam nos campos de Moab. Erro número três, penha. Ali naquele lugar, porque eles pararam, ele que morreu. E eles não fizeram nada. Erro número quatro, penha. Até que ficaram ali e seus filhos e morreram. Erro número cinco. Mano, deixa eu contar um segredo. Quando você comete um erro, não conserta ele rapidamente. Leva a outro erro. Que leva a outro erro. Que leva a outro erro. Que leva a outro erro que, leva outro erro, que vai levar a morte. Todas as vezes que nós erramos e não corrigimos rapidamente, esse erro leva a um outro erro. Que leva a um outro erro. Que leva a um outro erro. Que leva a um outro erro que pode produzir morte. Mas o que eu gosto em Deus... É que independente dos nossos erros, ele sempre é um Deus que nos dá um recomeço. Nós temos uma história onde, onde gerou morte do patriarca, gerou morte dos filhos, decisões erradas, decisões equivocadas, que produziram erros, mortes e mortes e mortes. E depois, quando estava no caos, aí ouve-se falar que Deus havia dado pão na casa do pão. Para que saiu? Ouça. Tem lugares do qual você nunca podia ter deixado que Deus quer que você volte. Eu vou repetir. Tem lugares que você nunca devia ter deixado que Deus quer que você volte. E não estou falando só sobre lugar físico, por gentileza. Senão o cara vê assim: eu vou ter que voltar para aquela igreja. Não é isso que eu estou falando, por gentileza, não é isso que eu estou colocando. Estou colocando lugar em Deus, estou colocando lugar de desafio, lugar de oração, estou colocando lugar de quebrantamento, estou colocando lugares não físicos somente, mas estou colocando lugares que nós deixamos, lugares que foram ficando para trás, lugares de onde nós nunca devíamos ter saído. Lugar de onde nós nunca devíamos ter saído, mas independente do nosso erro, independente do nosso equívoco, independente do nosso distanciamento, Deus é um Deus que sempre vai atrás da gente, porque Ele tem para você, Ele tem para mim um recomeço. Ele tem para mim um recomeço. E existem algumas verdades por trás do recomeço. Existem algumas atitudes para você recomeçar. Primeira atitude, para que Noemi pudesse recomeçar. Primeira atitude, muda o seu foco. Muda o seu olhar. O que é que aconteceu com o Ela está olhando o quê? Ah, meu marido morreu, meu filho morreu, agora meu outro filho morreu, agora não tem mais nada. E ela começa a culpar todo mundo. Inclusive Deus. Ela diz assim, ah, o Todo-Poderoso vem contra mim. É coisa muito comum. As coisas começam a dar errado, a gente procura um culpado. E depois a gente vai culpando, culpando até Deus a gente culpa. Síndrome de Adão. No pecado tinha três pessoas, Deus, Eva e Adão. Deus desce e fala para Adão. Adão, o que você fez? Adão olha para Eva, olha para Deus e fala assim, ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Resumo da história, o único inocente ali era ele. A única pessoa que não tinha culpa do que estava acontecendo era ele. E se tivesse um terceiro, falasse ele que induziu. Se tivesse um quarto, falasse ele provocou. Primeira coisa, você precisa tirar o olhar, sabe, tentar parar de achar o culpado no processo. Deixa eu contar um segredo para você, querido, enquanto você estiver olhando, tentando achar o culpado, tentando achar o que levou você para aquele lugar, e ficar nesse roda moinho, roda moinho, roda moinho. Seu olhar estiver só nas circunstâncias, estiver só nas pessoas, você vai continuar no mesmo lugar, sofrendo, parado, sofrendo, parado, sofrendo, parado. Outra coisa, tire o olhar das pessoas. Pare de olhar quem foi. Ah, foi aquela igreja. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Em 1927, eu estava naquela igreja acontecendo. Aqui. Em 1933, pastor, olha, eu estava no meu melhor momento, profetizando e cortando meu tapete. Em 1955... Em 1977, querido, pelo amor de Deus, pare de olhar o passado, porque o passado não vai mudar o seu presente. Olhe ele como uma experiência. Pare de olhar as pessoas, pare de culpar estrutura, pare de culpar pessoas, pare de culpar circunstância, porque enquanto você não mudar o teu um olhar e olhar para dentro de você e para o alto, você não muda o que está em foco, queridos. Não é quem errou. Porque quem está sofrendo sou eu. Quem está sofrendo é você. E não adianta você tentar culpar A, B, C, Y. O governo. Primeira coisa, o Nami precisou mudar o seu foco. Parar de olhar aquelas circunstâncias e ela pôs o foco na casa do pão. Ela ouviu falar que Deus havia, novamente, trazido o pão na casa do pão. Olhe para dentro de si. Para que haja um recomeço, você precisa perguntar qual foi a minha parcela nesse processo? Qual foi a minha participação nisso? Aonde foi que eu fui contribuinte, ontem o pastor Cláudio falou sobre isso, quando ele falou a respeito do casamento, sabe? Não tem como você dizer assim, ah, meu casamento acabou por causa daquilo, todos temos uma participação, olhe para dentro de você, analise qual foi a participação que você teve dentro desse processo. Então, passo número um, mude o seu foco, para de olhar o problema, para de olhar as circunstâncias, Pare de olhar as pessoas, pare de ocupar as estruturas, pare de ocupar os pastores, pare de ocupar a igreja, pare de ocupar seu marido, pare de ocupar sua esposa, pare de ocupar seu filho, pare de ocupar o Bolsonaro, pare de ocupar quem você quiser. Olha e diz assim, Se Senhor, não importa quem errou, importa que eu preciso recomeçar, do jeito que eu estou, não posso continuar. Eu quero dizer para você, querido, hoje Deus precisa mudar o seu foco. Primeiro, olhe para dentro de você, para ver o que você precisa fazer. Segundo, olhe para Ele, porque é Ele que vai te ajudar a recomeçar. É Ele que vai te ajudar a recomeçar. Eu tenho acompanhado alguns pastores e eu tenho visto muitos pastores dizendo assim, ah, fulano está me deixando. Beltrano está me deixando. Ciclano está me deixando. E a minha resposta é sempre a mesma. E o Kiko? Enquanto Deus não te deixar, continua onde você está. O único que não pode te deixar é Deus. O único que não pode te deixar é Deus. E se que te deixar... Volta correndo. Se você achar que ele te deixou, volta correndo. Segunda coisa que eu queria que você entendesse. Aprenda a recomeçar, apesar das perdas. Fala comigo, aprenda a recomeçar, apesar das perdas. Sabe, Noemi havia perdido tanto. <risos> havia perdido tanto. Havia perdido tanto. Que a única maneira de recomeçar é quando ela não permitisse que a perda continuasse afetando ela. Quando você olha todo o texto de Ruth, você vai ver ela dizendo para as suas noras, por que vocês estão comigo? O Todo-Poderoso foi contra mim. Tirou meu filho, tirou isso. Quando ela volta para a cidade de Belém, ela chega na cidade de Belém todo mundo fala assim, Noemi, Noemi. A palavra Noemi significa amável agradável, ela estava tão triste, ela falou assim, não me chame de amável, não me chame de Noemi, me chame de amarga, me chame de Mara. As perdas têm o poder de deixar pessoas amargas, a perda tem o poder de deixar pessoas sabe, difíceis de se relacionar. Você percebe, ela estava tão amarga, mas tão amarga, que ela não queria nem ajuda. <risos> ela estava tão amarga, que até a ajuda que vinha... Ouça, queridos, se você não tirar essa amargura em função das perdas, Deus não pode recomeçar. Eu não sei o que levou eu ou você, ou o que poderia levar no futuro, a gente a ficar entristecido por causa de coisas. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Ou você muda essa amargura, ou nem Deus, nem ninguém vai poder ajudar você. Então, eu quero dizer, essa manhã, Deus começa a curar traumas, Deus começa a curar amarguras, Deus começa a trazer um coração quebrantado e contrito. Ouça, querido, por favor, entenda o que eu vou dizer para você. O seu chamado continua valendo, mesmo que você esteja triste. Deus continua acreditando em você mesmo que você esteja amargo. As pessoas continuam querendo te ajudar, mesmo que você não deixe. Sabe por quê? Porque a vida em Deus é uma vida que não para, é uma vida de recomeços. E nessa manhã eu venho com um encargo. Diz assim, essa manhã Deus vai trazer outras pessoas de volta. Nessa manhã Deus vai começar a fazer algumas restaurações no nosso meio. E a primeira coisa, você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para Ele. A segunda coisa, sabe, não permita que as perdas, elas atrapalhem você nesse recomeço. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus sempre vai usar alguém para te ajudar a recomeçar. A terceira coisa que eu queria falar para você é que Deus age na terra através de pessoas. Levanta a mão e diga assim, Deus age na terra através de pessoas. Diga assim, Senhor, eu quero ser um canal de recomeço na vida de alguém, mas eu também me abro para receber de alguém a força para recomeçar. É A terceira verdade desse texto é que Deus vai ter sempre alguém para te ajudar no recomeço. Nemi tinha duas pessoas, órfãs, que tinha ficado. E Ruth. Quando Nemi fala assim, estou indo, as duas disseram, nós vamos te ajudar. É sempre assim, né? Só precisa separar quem de fato vai te ajudar ou quem só está querendo fazer média. Eu vou repetir. Deus vai sempre colocar alguém para te ajudar a recomeçar. Agora, descubra quem de fato vai te ajudar, mas quem de fato só está tentando fazer média com você. Quando ela falou assim, fique aqui as duas, estamos contigo, nós vamos junto. Aí a Noemi falou assim, você acha que eu vou dar filho para vocês? Vocês acha que velho eu vou casar? Vocês vão esperar até eu ficar, meu filho crescer? Vocês então vão se poupar? Ah, vá, to, toma, cuidado. Não, não vai esperar é nada. Aí a Elfa falou assim, é verdade. <risos> é verdade. Tchau. que <risos> ela beijou a sogra e falou assim, me livrei da velha. Mas eu tenho uma boa notícia. Sempre haverá uma Ruth, que tem uma aliança com você, que você vai precisar receber ajuda dela. E aqui eu faço dessa mensagem um dos pontos mais centrais dela. Entenda que Deus vai agir na terra através de pessoas. Deus vai começar um recomeço usando Pessoas. Sabe, tem muita gente assim, não, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Aquela velha ilustração, né? aquela velha ilustração de seminário. Né? Uma cidade avisada que vai ter uma grande inundação. Aí começa a notícia, deixem as casas, deixem as casas, vai inundar toda a casa. Aí tem lá aquele crente super fervoroso, Deus vai me livrar. E a água começa a subir, começa a subir, começa a subir, daqui a pouco vem um carro de polícia. Vamos embora, todo mundo vai, vai inundar, todo mundo vai inundar. Aí o crente fala assim, eu não, sou crente, minha casa não vai inundar não. A do vizinho inunda, a outra inunda, mas minha casa não. A polícia todo mundo vai embora, vai inundar, vai inundar. E o crente fala, não vou não. Aí começa a subir, subir, ele vai para o segundo andar. Aí daqui a pouco vem um barco do corpo bombeiro. Vamos embora, vai inundar, o crente está aqui, não, a minha casa, não, vai inundar, vai inundar, não, aqui não, aí começa a subir mais, ele vai para o telhado, está lá em cima do telhado, sozinho, aí vem o um helicóptero, vem gente, logo acorda, vai, não, aqui não, o crente morre, aí chega no céu, diante de Deus, falou assim, Deus, eu confiei no Senhor. Por que o Senhor não me ajudou? Ele falou, mandei a polícia, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero. Eu mandei a polícia, eu mandei o bombeiro, eu mandei o helicóptero. Você não quis aceitar a minha ajuda, não veio me culpar. Sabe, eu estou contando uma história tão simples, tão conhecida para te dizer. Às vezes, é da onde você não espera que Deus levanta alguém para te ajudar. Agora, se você tiver um coração fechado, não culpe Deus de que ninguém te ajudou. Porque a maneira de recomeçar é quando você entende a participação de pessoas na sua vida. Você entende que pessoas são instrumentos de Deus para te ajudar no recomeço. Eu tenho uma boa notícia. Sempre haverá uma Ruth na sua vida. Descubra essa Ruth. Sempre haverá alguém na sua vida que vai te ajudar. Sempre haverá alguém. Mas ainda tem uma outra verdade. Em cima desse texto, tem... Quando Deus entra na sua vida para recomeçar, o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. Eu vou repetir. Quando Deus entra na sua vida e te dá um recomeço, o seu fim sempre será melhor do que o seu começo. Eu quero dizer algo para você. Receba, sabe... Há um fim para você melhor do que o seu começo. Sabe, o teu futuro é melhor do que o teu presente. Porque quando Deus entra na nossa jornada, nos ajudando a recomeçar, isso vai mudar a nossa história. Você conhece a história de Ruth? De Noemi, elas voltam. Chega em Belém. Ruth decide trabalhar num campo no momento da respiga, que era colher o resto das espigas, e ela começa a trabalhar ali, e de repente o senhor daquele, daquele lugar, ele chega e diz assim, olha, quem é essa moça? Deus começa a mover os olhos, a história é longa, mas eu quero dizer para você, dessa relação, ela se casa com Boaz, por causa desse recomeço, Noemi se tornou honrada, tem o seu recomeço, e desse casamento de Ruth com Boaz nasce Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi, de Davi seu Jesus, ouça, tem um fim melhor do que o teu começo, quando você vai recomeçar, Deus tem um fim melhor para você, se era bom, antes disso, vai ser melhor depois do recomeço, eu profetizo sobre a sua vida, Deus vai lhe dar um recomeço muito mais glorioso do que aquilo que ficou para trás. Mas eu quero entrar numa outra história. <risos> Aquela que se vai até Atos, capítulo 7, a partir do verso 20. E neste tempo, nasceu Moisés e ele era muito formoso e foi criado três meses na casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Agora preste atenção no versículo 23. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, consequência disso, se tornou poderoso em palavras e obras, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo o maltratado, um deles defendeu. Vigou ofendido, matando egípcios. Versículo 25. Ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade através das suas mãos. Mas ele não entendeu. No dia seguinte, pelejando eles... Pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? O que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo, quem construiu, príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o Egípcio? Fala comigo, a esta palavra, de novo, a esta palavra, Fugiu Moisés. Esteve na terra de Midian, gerou dois filhos e completado 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Sinai, numa chama de fogo, no meio da saça. Sabe, querido, essa história me inspira muito, porque a Bíblia diz que Moisés, ele, depois que passou pela experiência no Egito, ele estudou, e eu quero que você entenda a vida de Moisés, aos 40 anos. Estudou na melhor universidade que existia na ocasião. Morou e estava morando na família mais rica que existia naquele tempo. O seu futuro estava garantido. Ele era poderoso, obras e palavras. Existia a possibilidade de... Dele De ser o próximo faraó. Ele tinha bons estudos, ele tinha bastante futuro. O escritor aos Hebreus, se referindo a isso, no capítulo 11, a partir do verso 24, ele vai dizer que Moisés preferiu, preferiu sofrer com Cristo do que, por um tempo, desfrutar desses benefícios do Egito. O que o Cristão Hebreus está dizendo é, ele tinha tudo no Egito, não faltava nada para ele. Ele tinha boa comida, ele tinha boa casa, ele tinha boa instrução, ele tinha futuro, ele tinha, ele tinha tudo. Imagina o filho da filha que fala, ó, tratava pão de ló. Mas o que aconteceu com Moisés? Eu quero usar aqui a minha imaginação santificada. Aquilo que não está escrito, mas eu quero dizer para você, pode ter sido assim. Moisés chegava todo dia na janela e dizia assim, tem alguma coisa errada. <risos> tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa aqui. Aí vinha lá a melhor comida, aquilo continuava ali dentro. Ele estudava as melhores universidades tinha um vazio aqui dentro. Ele tinha o seu futuro garantido, aqui dentro da tá vazio, ele olhou, a Bíblia disse assim, um dia veio na sua cabeça, veio um entendimento na sua cabeça. Eu gosto quando o escritor de Atos fala que ele entendeu. Né? Ele entendeu o que Deus havia de livrar seus irmãos pela sua mão. A impressão que eu tenho é que um dia ele chegou na janela e falou assim, descobri para que eu nasci. Descobri, meu lugar não é aqui, não serve nada daqui, essa riqueza daqui não me satisfaz, esse lugar aqui não me satisfaz, o conhecimento aqui não me satisfaz, o futuro que isso aqui vai me dar não me satisfaz. E a Bíblia diz em Hebreus que ele decidiu deixar essas coisas, porque ainda mais valia a pena sofrer por um tempo com Cristo do que desfrutar dessas riquezas, porque ele enxergava um futuro, ele enxergava que havia uma recompensa. O que acontece é que Moisés um dia sai dali, a Bíblia diz, e deu-lhe uma ideia, e ele saiu e foi encontrar os seus irmãos. Presta atenção comigo aqui. O que, é que ele vai fazer lá? Ele chega lá e encontra dois marmanjos brigando. Pai e filho, vem cá, os dois. Aproveitar que você veio me ouvir. Vem cá, vem cá. Você, você é o vem cá. Vem cá, já que vem me ouvir, vai ser ator da minha peça. Sem celular, porque naquela época não tinha. tá tá aqui brigando, pai e filho. tá brigando. Aí, Moisés... É... Olha essa cena. Só que um dia antes, um dia antes, ele vê... Um egípcio? Você tem cara de egípcio? Vem cá. Okay. <risos> Brincadeira parte. Ele vê um egípcio maltratando o irmão. Está ah, maltratando ele. Moisés fala assim: ele olha e olha, diz assim: o quê? A Bíblia diz que pega e mata esse egípcio. Pá! Matou o egípcio. <risos> Matou o um egípcio. Agora tem um egípcio morto, porque ele viu um egípcio. Fala assim, um egípcio maltratando seu irmão. Por favor, me ajuda. Ele viu um egípcio maltratando seu irmão. Ele vai lá e mata o um egípcio. Vai para casa e dorme a melhor noite da vida dele. Eu vou provar para você. Ele acorda no dia seguinte e fala assim, Entrei no chamado, sou matador de egípcio. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele sai com sangue nos olhos e falou assim, quem é o próximo? Agora entendi o que estava tá faltando lá, na, lá naquele Egito lá. Ah, é isso que o escritor está dizendo assim, ele entendeu, ele entendeu que havia um chamado sobre a vida dele, ele entendeu o seu chamado. E quando você entende o seu chamado, nada mais importa, nada mais importa. Ele entra no chamado, ele abre mão de tudo. Ele entra e diz assim, agora eu vou matar tudo que é egípcio. Eu vou matar, eu vou matar. Querido, quem mata um egípcio, se ele tivesse com medo de faraó, ele tinha vazado. Mas em vez de vazar, a Bíblia diz que no dia seguinte ele volta. No dia seguinte ele volta. Eu vou fazer o quê? Diga comigo, matar outro. Aí, obrigado. Ele chega lá, e vê agora dois irmãos brigando. Dois irmãos brigando um com o outro. Aí dá um nó na cabeça dele. Ele fala, peraí, peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Gente, gente. Nós fomos chamados para matar egípcios. Por que vos maltrateis uns aos outros? A nossa luta... Não é entre nós. Vocês viram o que eu fiz ontem? Nós somos chamados para matar egípcio. Egípcio. Por que, que a gente está brigando entre a gente? Aí o mais estourado, o mais bravo, dá um empurrão em Moisés e fala assim, você está pensando o quê? Você quer me matar? como matou aquele cara lá. Você pensa que eu não vi quem foi que te fez líder ou juiz sobre nós? Não sabia que tinha sido Deus. Quem te fez líder ou juiz sobre nós? Aí a Bíblia diz que por causa destas palavras. Obrigado. Moisés fugiu e ficou 40 anos. Deixa eu dizer algo. O que levou Moisés a interromper o seu chamado, o que levou Moisés a desanimar do seu chamado, foi porque ele foi ferido dentro de casa, na igreja. Nós somos o único exército que mata os seus soldados e vai dormir em paz. Nós somos o único exército que vence os generais cair e se alegre posta na rede social. Moisés não fugiu, porque tinha medo de faraó. Leia o texto de Atos, capítulo 7. A Bíblia diz que por estas palavras, Moisés fugiu, desanimou do seu chamado, porque foi ferido dentro de casa. Eu sei que você sabe o que eu estou falando. Querido, ferida de inimigo não dói mas ferida de irmão, acaba com a gente. Moisés interrompeu o seu chamado, porque entenda, quando ele matou o a, a Bíblia diz que ele foi dormir, e ele voltou no dia seguinte. O que interrompeu o chamado de Moisés não foi medo de faraó, o que interrompeu o chamado de Moisés foi o que ele viveu Dentro de casa, com os irmãos. E ele não foi o único. Você pega a experiência de Paulo, Atos capítulo 9, Paulo se converte, aquela luta toda de aceitação, ele entra em Damasco. Ananias cura ele, ele começa a pregar aos irmãos que iam é matar ele. Ele é obrigado a descer pela janela, Desce pela janela, foge para Jerusalém. Chega em Jerusalém, os irmãos não querem ele. Barabé traz ele para perto. A igreja aceita ele, goela abaixo. Mas fica de olho nele. Ele começa a pregar, os gregos começam a querer matar ele. A igreja fala, chega, chega, está dando trabalho demais. A Bíblia diz que os irmãos pegam ele. Levam ele até o navio. E manda para casa da mamãe. Pode ler lá, Atos capítulo 9. Levou ele até o porto, botou ele no navio e falou assim: Vai para casa, você está dando trabalho demais, menino. Quando você vê Gálatas capítulo 1, quando Paulo começa a descrever o seu histórico de chamado, e no início do capítulo 2, Paulo vai dizer assim, por 14 anos, fala comigo, 14 anos. Por 14 anos, Paulo fica em Tarso na casa da mamãe. Paulo nunca se desviou de Deus, mas Paulo desanimou do seu chamado, porque ele foi ferido dentro de casa. E eu tenho uma notícia para você. Eu e você muitas vezes engrossamos esse caldo que Moisés passou, que Paulo passou. Muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nós não estamos desanimados porque o diabo está batendo na gente embora ele bata bastante, precisamos ficar atento ouvimos a pastora Rosélia falar. Mas muitas vezes, nós interrompemos o que Deus tem para a nossa vida, porque nós fomos feridos em casa. Dentro de casa. Esse Paulo passou 14 anos, Moisés passou 40 anos, eu não sei contar você. Eu fico imaginando alguém que entra no chamado, e o escritor de Atos fala, ele entendeu que Deus havia. Ele entendeu. O escritor de Hebreus falou assim, e ele decidiu que ele sabia o que ele era. Era melhor sofrer com o povo. Então, você vai perceber que Paulo, o Moisés teve convicção. Ele tinha convicção do que ele ia viver. Ele entrou no chamado dele entusiasmado. Moisés entrou no chamado entusiasmado. E agora ferido, ele passa 40 anos com dor de cotovelo longe do chamado, mas Deus é um Deus de recomeço, de aleluia, diga assim Deus fala comigo, Deus dá um Deus, Deus é um Deus que dá recomeço para Noemi. Deus é um Deus que dá recomeço para Paulo, Deus é um Deus que dá um recomeço para mãe Dais. A história de Paulo é gostosa porque passado 14 anos, Atos capítulo 11. A Bíblia diz que Barnabé vai até Antioquia. Chega a Antioquia e vê que o ambiente é um ambiente de favor de Deus. É um ambiente de graça de Deus. E ele sai do meio daquele avivamento. Vai até Tarso. Bate na casa da mãe de Paulo. Falou assim, agora vem, filho. Está na hora de você recomeçar. E traz dele para dentro de um ambiente de avivamento. E a Bíblia diz que eles pregaram ali por um ano. E a coisa foi tão poderosa, o recomeço de Paulo foi tão poderoso, que pela primeira vez na história, os discípulos foram chamados de cristãos. Voltando à história de Moisés. 40 anos. 40 anos. Pastoreando, pensando: meu chamado. Meu chamado. Quando é que eu vou voltar para o meu chamado? Quando é que eu vou voltar para o meu chamado? Querido, eu não posso afirmar aqui, mas se eu disser que 50% das pessoas estão aqui, tem um sentimento muito semelhante a esse, eu não vou me enganar. Pessoas que já viveram o chamado estão assim, e agora? Sabe aquela história, não quero brincar mais. Esses dias eu falei para um casal, que pediu para se afastar do ministério por um tempo. Aí ele falou assim, pastor, eu quero me afastar do ministério por um tempo, mas eu não quero sair da igreja, não. Eu falei, só tem uma coisa. A única maneira de você permanecer nessa igreja é se você não ficar se vitimando lá no fim da... Porque até hoje você não está na segunda fileira. Agora você vai sentar lá no fim e vai ficar aquela cara de coitado. Essa igreja não me reconhece. Ninguém me ajuda. Eu falei, oh, desculpa, você está afim de dar um tempo? Se quiser ficar nessa igreja, senta no mesmo lugar, usa o mesmo comportamento e assuma que é você que está saindo. E o pessoal fica lá atrás, está todo bater nas costinhas dele. O que é que essa igreja fez? O que é que o pastor fez com você? O que é que houve com você? É. Eu falou, quer ficar aqui? Nada de ser vitimado. Senta aqui na frente, se comporte como homem, se comporte como mulher de Deus. Entendeu? E se alguém vier falar para você, diga, fui eu que quis sair. Porque se você não falar, eu vou falar. E o Luciano sabe que eu sou o suficiente para botar aqui na frente e falar: ó, ele quis sair, ele quis. E se ficar lá atrás, ninguém fica dando tapinha nas costas, não. Eu falo. Aí mais 10, passa 40 anos. Meu chamado, meu chamado, meu chamado. Ouça, queridos: quem tem o um chamado não consegue viver longe dele. Quem tem o um chamado não consegue se satisfazer. Longe dele, querido, você não está entendendo o que Deus está falando? Deixa eu falar para você. Eu entendo, eu entendo que de repente muita coisa aconteceu. Eu entendo que de repente você está desanimado. Eu entendo que de repente alguém se levantou para fazer uma injustiça. Eu não estou dizendo, eu não estou procurando o um chifre na cabeça de bode. Sabe, por favor, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu não estou te jogando pedra, eu estou dizendo, sai dessa fossa. Sai dessa noia. Sai desse lugar. Até quando você vai continuar nesse lugar? Sabe? De vitimado de... Ah, sabe o que Eu quero dizer para você, preste atenção. Deus quer te dar um recomeço. Aí Moisés, depois de 40 anos, tem saudade do chamado de maneira que não aguentou. A Bíblia diz que ele pega o rebanho do sogro e vai para Oreb. Fala comigo, Oreb. A é monte de Deus. Querido, o que, que um cara vai fazer no monte de Deus? Fala comigo, ver Deus. Ouvir Deus. O que, que Moisés que ele foi fazer no monte de Deus? Queria ver Deus. Queria ouvir Deus. Ah, eu tenho uma boa notícia. Você achou que você veio aqui e viu o Claudio Duarte? Não, você veio para a Oreb, Deus vai falar com você. Eu quero dizer que esse lugar aqui, esse lugar aqui, eu profetizo. Esse lugar aqui hoje é Orebe, E Deus te trouxe nesse lugar por causa de que tem algo na sua vida que está ficando para trás. E ele quer te dar um recomeço. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Você está num lugar chamado Orebe, casa de Deus, Monte de Deus. E se tu vier aqui atrás de Deus, tu vai encontrar nessa manhã. Aí ele vai lá. E toda vez que você procura Deus, Deus te, Deus te responde. Está lá Moisés andando, tentando achar Deus. Daqui a pouco, ele percebe que atrás dele, está lá em Êxodo capítulo 3, ele percebe que atrás dele começa algo diferente. Há uma manifestação, fala comigo, manifestação, Começa uma manifestação de Deus. Começa uma chama a acender atrás dele. E aquela chama não consumia aquele arbusto. Agora presta atenção. Aí Moisés diz: Moisés diz, me virarei. Presta atenção. Moisés diz: eu vou me virar para ver. Ouça. Moisés estava assim: eu vou me virar para ver esta manifestação. A Bíblia diz, e vendo Deus, que Moisés se virara para ver, aí falou com ele. Deixa eu dizer algo, você está em Horeb e há uma chama ardendo nesse altar. Há uma chama ardendo nesse altar. E se você der atenção a esse chamado de Deus, Deus vai falar com você. É. me lembro quando eu era adolescente, tinha o brincadeiro de crente. Né? O que era brincadeira de crente? Assim, umas cinco meninas agachadas, seis meninas em pé. Os meninos ficavam com a mão para trás, e a brincadeira era o seguinte: aquele que estava sozinho tinha que dar uma piscadinha para uma das meninas. Não sei quantos brincaram disso, eu brinquei bastante. Não podia beijar, não podia fazer nada disso, era brincar. O que contar? Tinha que dar uma piscadinha. Qual era a brincadeira? A moça que recebeu a piscada ela tinha que sair correndo e o rapaz não podia tocar nela. Então, ela tinha que ser bem ágil, sair correndo. Se tocasse, ela ficava. Eu me lembro que era a minha vez ficar lá. Eu era, eu era o bobão que estava em pé lá, sozinho. Né? Aí, escolhi a moça mais bonita que tinha lá. E cheguei, dei uma piscadinha. E ela não se mexeu. Aí, eu falei assim... Hum, ela não viu, ela não viu. <risos> Aí me esforcei mais e... Ela não mexeu. Terceira vez Ela não se mexeu. Eu cheguei à conclusão que eu podia piscar o quanto quisesse. Ela não queria eu. Deixa eu contar um segredo para você. Nessa manhã, há uma saça nesse lugar. É Deus dando uma piscadinha para você. É Deus dizendo assim, se você der atenção se você se virar para ver, eu falo contigo. Agora, você pode fazer que nem aquela moça. Fingir que não viu e nem percebeu que Deus te trouxe aqui por causa disso. Termina essa mensagem. Conversa de Moisés. Deus fala assim, eu sou o teu Deus que te chamou. Tenho ouvido a oração desse povo. E desde aquela época, eu te escolhi para libertá-los. Vai! Aí Moisés tem duas perguntas. Dez minutos eu termino, duas perguntas. Ele fala assim: quando eu for para faraó, o que, que eu vou falar com o faraó? Sabe o que Deus responde? Nada. Deus fala assim: faraó é problema meu. Vai lá em Êxodo em, em capítulo 3: Faraó é problema meu. Eu sou o teu Deus, e deixa a faraó comigo, não se mete com o faraó. Eu tenho uma notícia aqui do diabo, é problema de Deus. Entra em retidão, vigie, Deus cuida dele. Mas ele tem a segunda pergunta, está no capítulo 4 de Êxodo. Mas e quando eu, for falar meus irmãos, cara, quando eu for falar com meus irmãos, aqueles caras, quando eu for falar com meus irmãos, o que é que eu vou falar para eles? Eles vão dizer, Deus não te apareceu. Aí Deus falou assim, Moisés, o que, é que você tem na mão? Aí ele pega e diz assim, uma vara. Uma vara. Ele falou, então faz o seguinte, eu só preciso do que você tem. Use essa vara, joga no chão, vira cobra. Pega a vara. Pega a cobra, vira a vara. Aí Deus falou assim, Moisés, eu vou dar para você o sobrenatural. Eu vou operar milagres. Com essa vara eu vou abrir um mar. Com essa vara eu vou tirar água. Com essa vara eu vou usar essa vara. Eu vou usar essa vara que está na tua mão. Eu vou usar a tua vida. E milagres vão acontecer. Coisas extraordinárias vão acontecer. E esse povo vai crer em você. Aí fala assim, mas... Se, contudo, eles não crerem no primeiro sinal, que é a vara, que é o sobrenatural que é o meu poder através de você. A vara é o poder através dele. Aí Deus falou assim, pega a sua mão, faz assim com a mão. Estamos terminando, faz assim. Olha a mão. Ele foi, pega a sua mão, agora bota no peito. Aí ele tira, leprosa. Aí Deus falou, tá vendo, Moisés? Assim está no teu coração. Ferida há 40 anos. A lepra configura-se por isolamento. Há 40 anos você se isolou. Há 40 anos você desistiu. Há 40 anos você está desanimado. teu coração está leproso. Agora, põe a mão de novo, Moisés. Moisés põe a mão de novo. Aí tira a mão. Quando tira a mão, está curada. Deus está dizendo, sabe, Moisés? Quando você for até aqueles caras que te rejeitaram, eu vou usar a sua vida, eu vou ser poderoso através de você com essa vara, milagres vão acontecer, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar uma mensagem, eu vou libertá-los de lá e eles vão crer em você, mas se, contudo, eles não crerem naquilo que eu faço através de você, eles vão crer naquilo que eu faço em você. Ele diz assim, sabe, eu vou te curar. Porque mais do que uma mensagem poderosa através de um homem leproso, há uma mensagem poderosa através de homens curados. Nessa manhã, Deus vai te curar de toda a ferida que levou você a pensar em desistir, ou talvez desistir, ou até desanimar, porque Deus quer te dar um recomeço. Fique em pé, por gentileza. Nós vamos orar. Poderia contar algumas outras histórias, recomeço de Pedro. Poderia contar alguns outros recomeços na Bíblia. Mas nessa manhã, eu eu queria que você ficasse com essa palavra. Não importa o quanto nós fomos equivocados e errados, ou quem foi que participou, se você entende que houve um erro, corrija rapidamente para que esse erro não leve a outro erro, a ou outro erro e gere morte. Deus é um Deus que quer fazer recomeço na sua vida apesar das perdas que você já sofreu. Perda de chamado, perda de cargo, perda de dinheiro, perda de Deus. vai sempre levantar alguém para te ajudar a recomeçar. E no teu recomeço, o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. meu esforço nessa manhã foi dizer para você, Deus que deu o recomeço para Ruth e para Noemi. O Deus que deu o recomeço para Moisés. O Deus que deu o recomeço para Paulo. O Deus que deu o recomeço para a minha vida. Eu poderia contar a minha história. Eu poderia contar a minha história. Eu sirvo o Senhor desde o início da minha vida. Quando eu tinha 50 anos de idade, Deus me pediu para parar tudo que eu estava fazendo para recomeçar. Falei, Senhor, assim, oh, 50 anos, não tem mais o mesmo vigor, não tem mais os meus recursos. Começar do zero, Senhor. Mas naquele dia de 18 de maio de 2010, Deus não só me pediu para parar, mas Deus me pediu para recomeçar com muito ânimo. E nesses nove anos que se passa, esse ano de 2020, vai fazer dez anos, Deus mudou a minha história. Eu sei o que é recomeçar. Recomecei sem dinheiro, recomecei sem saúde, <risos> recomecei debaixo de enfermidade pesada dentro de casa, Deus levanta amigos para a gente recomeçar. Poderia contar o que Kelly e Luciano fizeram nos momentos mais difíceis da nossa vida, durante enfermidades na minha casa. Porque Deus sempre vai levantar alguém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque são rutes que Deus levanta para nos ajudar a recomeçar. Tem sempre alguém para te ajudar a recomeçar. Por favor, por favor, abra teu coração. Deixa Deus usar alguém. Deixa Deus usar alguém. Que Querido, essa manhã, não importa. Não importa o que te levou desse lugar. De amargura, de tristeza, de desistência. Deus te trouxe aqui. Porque há alma sassa ardendo nesse lugar. Esse lugar é Oreb, Esse lugar é Oreb, Esse lugar, essa manhã, é Oreb, Há alma sassa ardendo nesse lugar. E Deus está te chamando aqui, você veio aqui por causa disso. E se você perceber e der atenção, Deus vai falar com você. Deus vai te dar o recomeço que você precisa. Shalah matou coxinha sobre as. Se Deus te usou no passado, vai te usar muito mais depois desse seu começo, porque o fim sempre é melhor, é em Deus. Deus vai usar a sua vida poderosamente, essa vara que está na sua mão, que foi Deus que deu, Ele vai usar você poderosamente para ganhar almas, para profetizar. Deus está falando para Moisés: Moisés, só coloca na minha mão que eu te dei. Só coloca na minha mão que eu te dei. Nessa manhã, Deus só quer que você coloque na mão dEle a vara que Ele te deu. Eu não precisa mais do que Ele já tem. Mas o que, que eu preciso? É só entregar o que Ele já te deu. É só colocar no altar aquilo que Ele já te deu. Ainda que esteja enferrujado, ainda que esteja triste, é só colocar no altar e Ele vai começar a usar a sua vida. E a sua mensagem era tão poderosa que vai convencer as pessoas de que Deus está com você. Mas mais do que o poder que Deus vai usar através de você, Ele quer curar o teu coração, Ele quer curar a tua lepra, Ele quer curar o teu isolamento. E nesta manhã, eu quero chamar você ao altar. Eu quero chamar você ao altar. Enquanto ouvimos uma música, eu queria que você deixasse o seu lugar. Vem aqui comigo, venha. Vamos orar, Deus te trouxe para o recomeço. Ouça, há uma sassadeira. Se você se virar para ver, ele fala com você. Você pode permanecer no seu lugar, nem problema. Mas aqui ele mudou a vida de Moisés. Foi ter dado atenção, foi ter atenção a piscadinha de Deus. Pode deixar o seu lugar, vem aqui à frente. Querido, não é vergonhoso assumir aquilo que está nos matando. Não é vergonhoso. Ah, mas eu sou pastor. E o Kiko? Eu também sou. Está <risos> doendo? Está doendo? Deixa Deus ser Deus. Venha, venha, voltar altar Senhor. Deus te se trouxe aqui nessa manhã para isso. Pastor, eu não estou desviado do meu chamado, mas eu estou desanimado. Nesta manhã Deus quer te animar, pastor. Eu estou amargurado por aquilo que eu tenho vivido nesta manhã. Deus quer te curar, pastor. Eu estou ferido, ferido pelas minhas imprudências, pelos meus erros, ferido pela estrutura, ferido por pessoas. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque é um propósito. E Ele quer te dar um recomeço. Põe a mão no seu coração. Só você sabe o estado do seu coração. Só você sabe o quanto dói, o quanto está ferindo. Só você sabe. E, por gentileza, o meu encargo nessa manhã não foi lhe acusar, foi dizer, Deus está vendo. Deus está enxergando. E para Ele, tudo que importa é que você volte. Tudo que importa para Deus nesta manhã é que você esteja de volta. Quem sabe Deus está usando esse evento exatamente para isso. Para isso você veio. Senhor, muito obrigado por essa manhã preciosa. Muito obrigado a Deus pela vida de todos aqueles que nessa manhã foram tocados pela Tua Palavra e corajosamente vieram ao altar. Até mesmo aqueles que não vieram, mas vivem e precisam viver esse recomeço. Pai, nós liberamos o recomeço, Senhor. Nós liberamos uma palavra de cura. Uma palavra de cura sobre o coração. Nós liberamos perdão sobre aquele que nos feriram. Nós queremos dar ouvir a voz do Senhor. Eu profetizo ser curado é em nome de Jesus. Recomece em Deus. Descubra pessoas que vão te ajudar. Comece apesar das perdas. Que Deus te abençoe nessa manhã. É em nome de Jesus. Amém.